Você quer ter sucesso? Você realmente quer ter sucesso? Para você ter sucesso, eu vou te contar o que é preciso fazer para você ter sucesso. Bom, o sucesso é algo que você precisa atingir, é algo que você construiu para ser atingido. O sucesso é sair do ponto A ao B. O sucesso é sair do estado atual a chegar no estado desejado. Bom, para você sair do estado atual para chegar no estado desejado, Primeiro, você precisa entender o estado atual que você vive e você precisa ter muito claro qual é o estado desejado, o estado desejado de sucesso. Para algumas pessoas, o sucesso, o estado desejado de sucesso pode ser um relacionamento melhor com a família, ser um advogado muito bem-sucedido, ser um coaching de sucesso, são estados é, que você está a estado a chegar. Bom, se você quer ter um relacionamento melhor, com a família, você precisa entender o relacionamento que você vive hoje e desenvolver habilidades, negociar algumas coisas, às vezes muito relacionado a tempo para que você é, coloque energia para construir um ambiente, uma atmosfera favorável para você chegar ao sucesso. Bom, esse é um elemento. O segundo elemento é entender que é um percurso sair do estado A, do ponto A a chegar no ponto B, do estado atual ao estado desejado, é um percurso a ser percorrido. E isso é você que vai decidir a velocidade que você quer chegar. Por exemplo, se você está no estado A a chegar no estado B, no ponto B, e você vai com mais lentidão, você vai demorar mais para atingir o sucesso. Se você imprimir mais velocidade, logicamente você vai chegar mais rápido. E se você parar no meio do caminho, com certeza você não vai chegar ao sucesso. Então entenda que o sucesso ele é simplesmente a forma que você constrói algo é, no percurso a ser desejado. Como é que constrói essa forma? É Entendendo que é o caminho e você precisa ter tarefas diárias para alcançar o processo. Final está desejado que é o sucesso. Você precisa ter metas diárias e as suas metas diárias. A execução bem sucedida das metas diárias te levará ao sucesso. Ou seja, se você não tem metas diárias muito bem claras e você é, não as cumpre, você logicamente não chegará ao sucesso. Isso serve para qualquer coisa na vida, por exemplo, no nosso modelo de negócio, no marketing de relacionamento que é um modelo que te dá uma alavancagem muito alta. Porém, você tem que ter as metas muito bem definidas para você ter sucesso dentro desse negócio. E isso é incrível, isso é sensacional, porque muitas pessoas te ajudarão a cumprir essas metas diárias. Então, fica a minha dica, uma super dica. Construa as suas metas diárias para você sair do estado atual e chegar no estado desejado e coisas mágicas irão acontecer na tua vida.